Aqui no sul de Minas Mais especificamente em São Bartolomeu Que é um bairro de Cabo Verde E a gente está chegando aqui Na casa do bisavó Da minha esposa É uma casa com patrimônio tombado E os parentes os Familiares vêm aqui para o final do ano Para aproveitar esse Paraíso aqui na terra Espero que gostem Bom gente, aqui está A esposa dele Dando aula para nós Aqui já está a conhecida querida companheira Madalena E agora nós vamos entrar então na localidade onde ele vai nos falar alguma coisa a respeito Então pessoal, é o seguinte, aqui está a casa, que aliás, uma belíssima casa, foi reformada. As letrinhas que estão ali tem uma cada, janela em cada janela tem uma janela. É do um rapaz que construiu, olha então, o preto. Deixa eu só começar. Ah, lá, tem um, lá tem um tecidinho lá, ó. Você vê para mim aquele tecidinho lá? Lá na. na, na. Tá vendo? Tá ah, louco, viu? esse mundo é pequeno, viu? Você que vem aqui. Esse mundo é pequeno demais. O que, que comer comer comer demais. Oh, pessoal, <risos> vocês estão perdidos por aqui? Ó, pessoal, vocês estão vendo ali? Quem construiu essa casa, chamava-se Alfredo. Então, o que, que ele fez? Ele colocou em cada janela dessa, oh, oh, a letra de seu nome. Então, aqui nós temos o A, aqui nós temos o L Aqui nós temos o F, aqui nós temos o R, certo? Aqui nós temos uma criancinha brincando, olha lá o menininho, e eu vou continuar aqui que eu vou mostrar para vocês o que, que ele fez, que eu achei muito interessante. Aqui está o E, ou como queira, o E, aqui está o D. E lá está o O, ou O, certo? Quer dizer que quem construiu essa casa, chamava-se Alfredo. É uma casa que foi construída naquele estilo bem ainda antigo, que eu creio que não usou cimento. Dá para ver aqui pelos tijolos, esses tijolos ah, antigo, né? Tijolo aí de mais de 50 anos e dentro eu tô vendo algumas portas alguma janela coisa nessa linha olha a grossura da parede que beleza de grossura de parede tá vendo muito bem vamos lá aqui nós pudéssemos contar a história de tantas coisas que aconteceram nesse terreiro né com certeza iríamos ficar felizes com uma das coisas boas que aconteceram aqui. Ali embaixo me falaram que corre um riacho, mas que nunca seca aquela água que passa ali. Um belo de um bambuzal. Olha a torceira que beleza. Olha o tamanho disso. E aqui, voltando do outro lado da casa, essa janela não tem o nome do rapaz, né? porque terminou ali atrás, uma escada Nossa. feita em ferro fundido. Um campo de futebol que eles fizeram para a família se reunir e brincar um tempo. Você estava falando para mim, Guilherme, que eles têm aqui também um, um açude. Um açude. Aqui, hoje, pelo que eu estou vendo, esse açude ficou só, por assim dizer, só o lugar, né? É. Acho que devido à manutenção, devido ao pessoal. É, mas já, é, já foi um lado que o pessoal pulava, brincava. Mas Bom, gente, tá então, cedo. quando eu falei para vocês ali do açude, eu vou mostrar aqui. Hoje, ó, nós temos no lugar do açude esse mato que cresceu o fundo do açude, ou seja, já foi um belo açude que ele falou que o pessoal vinha, né, tomar banho. Tava, é. banho Você ganava. chegou a pegar essa época deles fazendo isso não, né? <risos> Minha esposa que fazia muito, ela vinha muito pra cá nas férias quando era criança, né, então ela aproveitava bastante aqui toda essa região de Minas, brincava pra dentro aqui da mata, não tinha medo de onça, né, não tinha nada, escorregava nos morros, era uma delícia, né. Hoje a gente vê que por conta do recurso da natureza estão... Um pouquinho mais escasso, mas ainda assim dá para aproveitar bastante. Aí você estava falando que essas pessoas vêm, como eu no caso, eu vou ficar com vocês lá na outra casa, mas Isso. o pessoal vem e se hospeda aqui. Isso. A gente vai conhecer lá dentro, tem bastante, bastante cômodos, vai ver o piso né, todo de madeira. Vem a uma casa provavelmente com mais de 100 anos. Agora aquele carramanchão ali, ou aquele. é mais novo, né? Quando está a churrasqueira lá. Isso, ali é mais novo, ali é o fizeram ali, uma varandona ali para o pessoal se reunir, comer, assar carne. Tem o um forno feito ali com um tijolo, bem artesanal. É ali acho que tinha simples, uma caixa d'água, né? Aqui, ó. Sim, tinha uma caixa d'água. Uma caixa d'água. Mas agora é tudo bombeado, é tudo água de poço. E tem uma caixa d'água ali para cima. Também. Olha, gente, que coisa mais gostosa. Eles colocaram ali uma mesa com umas banquetinhas de concreto Viu, E... Esse... É, fizeram essas mesinhas ali ó tudo... colocaram uma corda aqui para o pessoal pendurar, pendurar brincar de balanço brincar de balanço tem esse bambuzeiro enorme aqui ó esse bambuzal aí é antigo hein ah, é. esse tem é antigo a... hein não cai, mas nem caiu, tá? Tá. lá na é, minha é. na minha chácara eu tive o privilégio de Deus me dar uma moita dessa aí eu até estava comentando com a Madalena de a gente fazer alguns móveis baseado no que a gente já viu na internet. Alguns móveis, porque esse bambu é um bambu muito especial, tá vendo? Ó, dá pra ouvir o riacho correr, né? Dá, dá é, então sim. E não tá, tá longe, né? Não, tá aqui para baixo. Então aqui para dentro da mata, você consegue... É, quando a minha esposa era pequena, ela ia muito visitar as outras tias que moram num bairro um pouco mais próximo aqui, mas ainda assim distante. Ia tudo por dentro aqui da mata, cortando, e chegava lá tranquilo. Hoje a gente faz o caminho de carro, né? Então hoje já não tem mais essa trilha assim tão fácil, né? Mas ainda é um lugar muito... Você consegue encontrar essa paz de espírito. Já tem, né? Longe da balbúrdia da cidade, da né? Da loucura da cidade. É. é. E pra cá dá pra um rio de ar, tá bem perto mesmo. Ah, o aqui secou bem, ó olha gente, eu fico imaginando pessoal, como que deveria ser isso aqui, quando nesse lugar aqui tinha um açude, viu eu fico imaginando como deveria ser muito bom, devia ter muito peixe, porque na, na, na linha que eu estou aqui se nós colocarmos uma linha horizontal no nível, vai dar uns 5 a quase 10 metros de altura, sim, sim. em relação lá o fundo, né e ele estava falando sobre um riacho e eu sou curioso, eu vou dar uma entrada aqui na mata para gente poder registrar para vocês. Você vê que apesar do calor, tudo que você vem aqui é muito mais fresco porque é muito arborizado, né? Coisas que a gente não vê na verdade porque se mata muita árvore. derruba muito. Uma coisa que eu estou é, vendo aqui, quem conhece isso aqui sabe, isso aqui é palmito. é de palmito. E tem bastante pé de palmito aqui, né? Tem um, o riachinho aqui embaixo. A que tem a tubulação que puxa a água da, direto da fonte para distribuir para as casas, né? Ah, eu tô vendo lá embaixo tem mangueira. É. Verdade, isso é tudo distribuído, né? as mangueiras lá embaixo. Isso quer dizer que da onde ela está puxando deve estar o quê? Alguns quilômetros aqui? algum Vem lá do alto, da serra? Sim, vem do alto. Aqui já é alto, né? indo mais para pra frente aí da onde você está filmando é um pouco mais alto mesmo. A gente tem algumas cachoeiras aqui da região que a gente não teve a oportunidade de conhecer porque questionaram os lugares que estão tá abandonados, então acaba ficando perigoso você escorregar numa pedra, então já não tem mais esse objetivo para o pessoal aproveitar. Mas tem, dizem que tem cachoeiras bonitas aí de até 10 metros de queda. Fora a diversidade de pássaros que você vê, às vezes você vê alguns é, macacos, né, passeando por aqui, tucanos, onça, né, tudo depende aí da, do horário do dia, tudo. Mas é muito bom estar aqui, hein? só esse barulhinho d'água ali dá um sono, uhum. dá uma paz demais. Olha, Madalena, a estrutura desse bambuzal. No calor, muito forte. Quem gosta de se esconder aqui nesse meio é cascavel. Madalena já passou a perda com cascavel, viu? Olha que beleza aqui. De, de bambu. Ali tem até um ninho. Algum pássaro fez um ninho ali, ó. Tem um buraquinho ali, ó Ninho O pessoal tá se reunindo ali ó Eles vão preparar já o almoço né Cada família traz um, um tanto Eu acho que vai ter hoje aqui o que? Umas assento e poucas pessoas não vai? Uma cento pouquinho Umas cento e poucas pessoas Eu já mostrei pra vocês ele em outra gravação mas um detalhe eu não mostrei, vou mostrar agora. Minha esposa viu. Aliás, viu não, não foi ela que viu. Foi que alguém falou, ó. Naquele bico ali, ó. O construtor colocou... Ó lá uma um rosto, tá vendo? De maneira que o capote, da, da, que é a telha lá em cima, forma um tipo de um chapéuzinho nele. Pra vocês verem melhor agora, ó. Essa casa tem história, e o pessoal está com a intenção de fazer um museu aqui, né? O pessoal tem a é, ideia de fazer um museu aqui, né? Sim. Eu e o Guilherme, a esposa dele e a minha, nós temos que ir embora mais cedo, que nós temos compromissos hoje. O Guilherme precisa trabalhar. Tá no abacaxi, no o pessoal já tá aqui, gente, ó, bem, começando a preparar. Como é que vai? Tá, tá. Bem, bem, tá? Bem, graças a Deus. Feliz ano novo, viu? Feliz ano novo pro senhor também. Esse aqui é um senhor que mora também na cidade de Limeira. Tive o privilégio de conhecer hoje. Um dos irmãos. Esse aqui eu não conheço. O senhor tá bom? Bem você. Bem também. Eu moro em Limeira. Também mora em Limeira? Cunhado. Mais um limerense aqui. Tem, tem alguns limerenses aqui dessa vez, né? Tem mais limerenses aqui. Então de eles já estão primeira, preparando aqui pra festa. Preparando abacaxi. Aí. É, preparando abacaxi. O resto, ah, o pessoal tá, tá lá dentro da casa. Essa mesa que vocês estão vendo agora, e os, e os bancos também, foram feitos com madeira daqui mesmo, da região, tá? Não é que derrubaram a árvore para fazer a mesa, mas foram árvores... E caíram eles, eles, o, o proprietário ele não admitia de roubar uma árvore tanto é que vocês veem na filmagem aí, todo esse verde maravilhoso que já era dele era costume dele e aqui nós temos em algum lugar que não, eles não admitiram de forma nenhuma aqui fosse pintado como ali por exemplo ó. tem palavras ali que está sendo guardada como lá também ó é Oh, ali tem, por exemplo, a anotação do dia 23 de fevereiro de mil e agora, Guilherme? 1841? Acho que é mil de 1941. Olha aí. Qual É. Qual o que é? minha Falei, e aqui está escrito o que eu não estou entendendo? Era aquela parede que está lá, só que como eles rebocaram, o senhor quebrar para fazer? Posso falar? Não, não. Eu até preciso que a senhora pra fale. Fazer. Eles quebraram e acharam as... debaixo da piscinas. Aí eles tiraram aquele pedaço e deixaram Ah, então isso aí estava escondido, na verdade? Ah, estava então escondido, porque quanto o pé E foi Mas, descobrindo. E foi descobrindo. Ah, entendi. Em cima daquele que estava escrito, Ali tem mais uma anotação também. Aqui nós temos um quarto. É, mais um quarto. Um quarto aqui. Eu não sei quantos anos. Uns 100 anos essa casa tem, né? Que foi o que eles me falaram, 100 anos. Mais de 100 anos É, mais de 100 anos. Então, mais, mais um quarto, vamos seguindo. Aqui tem outro, Guilherme? Tem outro aqui, ó. Tem outro quarto aqui que eles recebem as pessoas aqui. Então tem beliche, tem tudo. Também tem anotação pela parede. Ela tá limpando aqui, gente? Eu tô atrapalhando. Aqui, ó, mais uma anotação. Aqui vocês vão ver certinho, gente. Vocês vão ver certinho aqui. Por quê? Dá pra você ver, parece que tem um quadro, ó. O reboco Novo. E a parede antiga é essa parede aqui. Lógico, a gente sabe que tem uma data ali de 1944. 1944 dia, 9, é. dia 9, aí em cima. Dia 9, 9 de, de. Parece que é maio? É, não dá pra ver o restante. Não dá pra ver o 9. restante, né? Embaixo é dia. Alguma coisa de 8, de 9. Não dá pra ver o resto. Aqui parece uma, igreja. Aqui parece uma igrejinha, dá pra vocês repararem ali. Então isso aqui é uma. Eles preservaram, né? O estuque antigo. Tem mais aí? Eu só venho acender a Ah, tem outra aqui. Outra anotação aqui. Tem um filho de três fio, viu? Como se não dá pra entender? Pinda. Deve ser pinda não sei. Pedro Rodrigues dos Reis, outra vez em cima, saudade, de... ah, agora deu saudade mesmo, hein? tá marcado saudade ali, Muzambinho, dezembro de 1943, aí alguém escreveu Sauda... Sauda... saudação, saudação com dois S, A e M, são pessoas humildes então, a saudação, mas deu pra entender o que é saudação. Puxa vida, que chique. Lá de cá tem outro, tem outro aqui ó. Saudade do dia 29 de 1943. Não colocou, não colocou, é, saudade do dia 29 de, não colocou mês de 1943. Fantástica a ideia de guardar isso, né? De preservar isso. <risos> Nós temos agora aqui outro quarto, Sa tudo saindo da sala, gente. Posso entrar? Pode, tranquilo. Ah, já tem gente aqui? Ah, que beleza aí. Tem criança, tem gente navegando na internet. Tem uma modelo encostadinha ali, ó. Vamos ver, vou continuar pra cá. Acender a luz, a luz tá já, já. Aí será que tem alguma coisa? Tem, um quarto menor. Um quarto menor? Ah, tem, tem, um, tem aqui, ó tá marcado aqui, 12 de março de 1959 Escreveram aqui, banana dia 2 de dezembro Talvez botaram a banana para madurar marcado, Embaixo tá marcado galinha é Dia 18, mataram, mataram, acho que é ah, Alguém anotou que matou galinha nessa data Tem mais outra ali E aqui nós estamos explorando e só vendo as bênçãos que foram fechadas por eles 16, deixa eu ver lá de mais perto se eu consigo ler. Lá de baixo do porão também tem coisa escrita do lado. Alguma coisa, gente, de capado, 16 e alguma coisa lá, não dá pra entender. Capado, capado refere-se a porco, né? É. A porco. E o senhor a gente falou o que pra mim? Lá embaixo? É. O senhor falou o quê pra nós? Lá de baixo do porão tem coisas escrita. Tem coisas escritas também? Tem. É. Ah, vamos dar uma chegadinha, deixa a gente consegue. Um barrote assim. Tá ali. Tem que 2006, foi na época que nós... Reformar a Reforma casa? É. Vamos descer lá. Vamos continuar. Oi, tudo bem? Bom, gente, agora nós estamos no porão. E nós temos uma data aqui, ó. 14 de 12... De 94, Lúcio. Com certeza foi a pessoa que trabalhou na reforma pelo seguinte, ó. Não tem como esconder que eu já filmei. Foi colocado aqui uma extensão da casa. Quer dizer que a casa original terminava lá em cima, naquela parte que eu tava. Dá pra vocês perceberem que na reforma da casa foi feito essa parte aqui, ó. Mas olha só o tamanho dos tijolos. Pra vocês verem a parte... Ah lá, Tá vendo? Olha os tijolos. Eu vou até tentar entrar um pouco mais, vocês merecem. Aqui, ó. Alicerce de pedra. Depois começam, então, os tijolos. E as vigas de madeira. Que com certeza são todas madeiras de lei. Olha a grossura daquela viga ali. Tá vendo? Eu vou entrar aqui. Eu vou entrar. Vocês merecem mesmo. Eu estou um pouco apertado aqui, mas eu passo. Sujo roupa, depois eu lago de fim de papo. Vamos lá. Olha aqui. Olha a grossura dessa madeira. Que passa. As pedras aqui. Que beleza. Aqui tem um ninho que eu creio que deve ser de beija-flor. Ele que faz ninho assim. Deus que me abençoe que eu não encontro cobra aqui embaixo. Tem aqui um ninho. Eu acho que é de beija-flor mesmo. Aqui tem outras... Outra parte da, do alicerce, né? Tudo pedra. E ali o que parece ser ninhos, mas eu não tenho certeza. Um machado guardadinho aqui. Olha só, gente. Olha o tamanho desses tijolos. E uma saidinha aqui, ó. Que visão maravilhosa. Reto. Eu vou entrar em outro lugar Onde tem essas janelas aqui Portas Que também fazem parte da Casa Com certeza eu creio que Foi retirada Talvez de outra casa E foi trazida para cá Mais pedras E os tijolos Agora, aquela viga que eu mostrei para vocês, que eu estava ali, olha só como ela foi lavrada. Deve ter sido usado em xó, machado. Eu só não sei quantos homens foram necessários para colocar essa viga aqui, debaixo do assoalho. E também o trabalho que eles tiveram para o assentamento daquelas pedras. Ok? Eu vou tentar entrar aqui. Tem mais, olha só gente, que coisa maravilhosa, olha bem aquela viga ali, tem embaixo aqui morcego, olha só gente, que coisa fantástica, olha o cruzamento ali na frente, deixa eu tentar, tô com a mão só, olha o cruzamento daquelas madeiras, olha. várias casas de marimbondo Tá bem úmido aqui embaixo